Nossa, eu não vou de Fizz aqui nem a pau. ele me pagando. Me bate, me bate, me bate. Foge. O Kaiser Jungle, que atípico. Não tem boneco pra eu jogar aqui, gente, infelizmente. Não tem champion. A Cobra. Acertar na mãe, isso eu, hein? Eu o range dessa bodega? Eu tenho um problema. Eu não consigo desviar do que da Diana? Eu tomo todos, todos, todos, todos. Portanto, afirmo, Diana é OP. É porque eu não consigo desviar da skill? É, mas é OP. Nossa, essa Diana vai dar penta aqui lá embaixo. <risos> Night Volta antes do Exaust, eu tenho que ir fora evento cedo não posso ficar aqui pra sempre, não Ai ai, é um jogo tão bom pra fazer gelinho Vocês vão odiar, né? Eu sei que vocês vão odiar Vocês não concordam que é muito bom contra aquele time? Dá pra não fazer gelinho? Dá! <risos> <risos> eu não sei quem tá... Eu... Cara, eles claramente estão com medo, mas eu tô com medo também Man, eles estão respeitando muito o Putz, a gente não passa aqui, Mordekaiser Espero que vocês estejam cientes Ah, esse Ignitezinho no final, cara, que azar Viste, Vem tem que pagar a conta, né? Que isso, que louca Só Foi a Diana Ih, tá indo atrás Ai, olha o que o Lucian conseguiu fazer, cara, ele errou nossa, que tragédia, Lúcia Ele conseguiu subir aqui e passar por todo mundo sem pegar ninguém. Ah, foi unlucky o Ignite, cara. Foi na hora do flash, foi no mesmo momento. Ai, peixe, foge. Assiste, nice. Ela vai levar a torre, né? Provável. É, de né? Bonecão. Banchi é muito bom nesse jogo. da AP. Dá pra fazer uma coisa mais parruda. Boa, boa, boa. Vai pra cima, então falta. Depois do arcanjo eu tenho mana ou eu fico sem mana pra sempre? Eu quero ajudar meu time, eu quero fazer algo pro meu fã Nossa. Ai Vou fazer esse troço porque eu acho que eu ganho mais mana com isso E eu tô ficando sem mana não tô, não tô gostando Nossa, muito forte Nami é muito broken, cara Mandato é muito ridículo com Nami Esse slow é ridículo demais, demais, demais, demais Eu tô aqui falando que Nami é broken é ridículo aí é, dessa boneca você tem saudade de algo? Gostaria de... Gostaram do Exausto depois de ela ter feito tudo já? Ah, droga é Kaiser, você fica um contra um, eu não fico. Ah, minha... <risos> Cobra no mato Medo de entrar blind aqui Nossa, já chegou. Mano, a Nami é o eu não tô zoando. Eu voltarei Não tem ninguém aqui. Mas acho que se eles estiverem aqui, o Tryndall leva tudo lá, morri. Tem a Diana atrás de mim, não tem? <risos> Meu Deus, me 550 de dano de Minion? Nossa, se passa eu tivesse vindo pra cá. 550 de vida a mais. Se o Exaust voltasse. Não. não. Enta fui Não você me entende. Ame, oh, não. Meu Deus, não é possível. Ah! quase. A... Ah. Que... Alvorada de Pratânia! Esse item nem existe! Acabou de inventar esse item, nem tem isso no jogo. Ai, nossa, que girada Michuruca foi essa? Bem, acho que não tem problema. A gente tá GG agora. É, mas a gente não tem Wave, né? Só cuidado que o, o Lee tá com o item de... Ah, que nem, nem existe no jogo. É do Wild Rift esse item. Ah. Uh -huh. Achei meio mentirosa essa, essa noite. Muito OP esse Bom, Por que que não, não stunou a Diana? Qual foi o, a explicação? <risos> por que que tá indo na Leona? Não, não, não tem 30 alvos melhores na sua frente? Ah, agora pegou. Zero sentido. Agora deu stun e a boneca tava atrás de mim ah. Obrigado Nami, pelo oceano Espalhado Ah, a Trinda tá levando tudo, não? pera. Ele... minha cabeça ele acabou de usar esse item Gente, morreu. Cara, eu não acho que dá tempo, não. Olha a besteira. Se adianta chegar aí, vou ficar triste. Uh! Ah, ele deu pezinho. Nossa! Mas tico-teco. Que isso? Corre! Corre muito. Vai voltar o ult dele? Não, não vai. Não, nesse jogo já era pra gente ter ganho 30 vezes. Já, já era pra gente ter ganho tanto que agora eu acho que a gente vai perder. Bissi que tá jogando por 5 pessoas. Aí? Ele tá... O Diana forçou a ult dele Agora deu muito ruim porque eu tô sem flash na fight A chance de dar de a gente ganhar é baixíssima Bom, já sabem que isso aqui vai terminar com o flanco da Diana Incrível, né? quase. Bom, sei lá, agora o o vai fazer cinco um V9 aqui. A hacker. Agora a Diana vai fazer assim um também. V9. Parabéns, esse é o showzinho.